É obrigatório ter advogado? Sim, é obrigatório ter advogado, justamente por tudo que nós falamos já anteriormente, é, para garantir o, a, o exercício do contraditório, da ampla defesa, em contas judicializadas, para que esse advogado dê conta de atender a tramitação toda no PJE e para atender as diligências da justiça eleitoral, então é obrigatório.